Isso é só para viver. Vamos ver aqui, ó. Um minuto. Vou começar com o tag do livro infinito. Um minuto. Não vou pensar muito. Vamos lá. Senhor dos Anéis. A trilogia do Filipe Pullman. Flaca Sutil, Chihuahua, Âmbar e a Nossa Dourada. Tudo fora de ordem. Hoje, da, da Melo Filipe Puma, é a... Série Lockhart, que tem três livros também, só de dois, que é o Rubi na, na Fumaça e, esqueci o nome, do segundo, o terceiro é o Tigre no Poço. Não dá tempo de falar muito filme, não, muito livro, não, só eu já falei, aí vem o Shakespeare, né, Hamlet, é, A Tempestade, Rei Muito Barulho Por Nada, o é, que mais a gente tem? O, Toyin, o Rebogador Twin, foi o primeiro livro que eu li, tem... quem mais? Que tem... É, o Escavelha do Diabo, a Tíria, tudo livro de conta da Criança. Uma, a Nave Monitora, que é a ficção científica, não sei mais o que existe ainda. É, quem mais que mais tem? De, é um segundo para tempo. Acabou. Para, filho. É, isso foi o livro infinito. Série infinita. Mais um minuto das novas, Orphan Black, que eu estou vendo é, Fringe, que já foi, que já tão nova Batastá Galáctica, o novo e o antigo é, Jornal nas Estrelas, claro é, Guerra dos Estrelas, minha série é, Já falei Galática, Aí tem Arquivo X, que eu não gostava tanto Lost, que eu só gostei fui a única pessoa que só gostou do último episódio Quer dizer, gostou da série, ensinou o último episódio Perdidos no Espaço é Coisas da Infância agora, né é, Will Robinson, Perigo, Dunder, Dunder, que eu acho que tem Lucy, Lucy é ridículo, era da minha infância. Tinha Falta Mágica, que era com um desenho de garoto, vamos pegar coisa mais recente, né? É, já falei Arquivo X, já falei Fringe, é, já falei o Fan Black, tem a Gente Carter que é recente, que é legal. Eu não sou muito de série, de Doctor Who, não posso deixar de falar do Doctor Who nos eu último segundo. Tem o. Woods. Série mais difícil, mas eu não gosto de ver série é Difícil ver série Eu esqueci alguma série importantíssima Aliás, tem Shanna, Buffy Que eu gosto muito mais do que eu falei Série infinita, já foi Filme infinito, cinema infinito Vamos lá é, Um minuto vai ser o Cristão Encantado, que foi um dos filmes que eu mais gostei, Branca de Neve, eu vou logo lá pro passado para ver se consigo fazer tudo que eu já vi, né? O Dia que a Terra Parou, que é ficção científica é muito maneiro, eu fico querendo escrever o filme também, não dá tempo. É, o Senhor dos Anéis também, vou falar os filmes, não vou falar fim do livro. É, Área Negra, aí tem A Maldição da Múmia, que eu adorei, tem o Boris Karloff, mas tem uma outra, é, Força Sinistra também, é aço mas eu gostava quando era criança, é, tem os do Jornal das Estrelas, que aí estou falando dos das séries, que também não vale, na minha, na minha cabeça não vale. É, tem Manderley, não vi Manderley, mas tem Dogville, que é muito foda, tem Elefante, que é bem legal, do Gus Van tem... É, que mais de filme? É, esses novinhos, né? Os Vingadores, Capitão América, uma porcaria. É, um que mais que tem de filme? Vai um segundo vai dar mais você esqueceu que algum filme legal? Por que não está falando aqui? Ah, tá. Então foi série, foi livro, e foi filme. tudo mais tem, infinito? De tag. Fiz uma tag aí. Esse negócio de tag é bem chato. Quando eu um senti você falar um monte de nome de livro, um monte de nome do filme. O mais legal é você chegar e pensar quais são os 10 filmes mais legais para você, os 10 vídeos mais legais de vídeos. Canais, hein? Canais infinitos, vamos lá, um minuto, Veritasium, o da VVB, só para agradar a ela, é, o da Rafa, que é o da Steinem, aí tem é, Porta dos Fundos, que é bem ou mal, acho interessante ficar vendo, é, tem os canais de música, do Lindsey Stirling, Lars Green, que é um canal muito legal, é, gosto do canal do Pirula, tem o canal do eu, Ateu, do eu Ateu, que não é mais Eu Ateu, é Eu Ciência, mas nem sempre eu acho tão legal. O que mais tem de canal? Eu tenho muito, eu, eu sigo muito mais canal. Ah, tem o do IBNT Nório, que é o manual do Mundo, que é bem legal também. Tem uns canais agora, que eu não lembro o nome agora, que são os canais de programas Infantista tá na minha lista. E, tem que lembrar do nome, né? De música tem o Pentatonix também, que é muito bom. O Peter Hollens, que tem um, um, umas vídeos muito... Walk, walk off the Earth, que é bem legal de música também é, O Piano Guys é, Não tem tanto canal de divulgação, de ciência, assim, que, que chama atenção É mais difícil, né, fazer canal de, de, de conhecimento que transfira... Oh, esqueci os dos Irmãos Green, cara O de História dos Irmãos Green, o Minuto Physics, tem um monte de canal legal de, de de divulgação científica de... mas ele é de Veritasum que é um dos melhores na minha opinião, tem de uma, de uma menina é physics chick uma coisa assim, tem aquele também do da menina que fica pegando peça no, no namorado, que eu não assinei o canal que eu não achei tão legal assim. é... o que mais pode fazer de tag infinita tag infinita amigos infinitos é tá aí, acho que ficou seis minutos, ainda vai ter uns quartezinhos aí ah, vou fazer esse vídeo só pra Vivi mal Maui, vou colocar nem no, no, colocar nem no Facebook, vou colocar no né? não, não vou colocar nem no Youtube, vou colocar no Facebook não, esse é ah, não, para